Virginia, Luli, a afilhada do Beto Carreiro, muito obrigado, não precisava, nós demos, eu fiz o um ovo de Páscoa, mas não precisava retribuir, mas eu agradeço, muito obrigado, ó, sou seu fã, adorei a sua, a sua dedicatória, sou autógrafo, com muito carinho aqui, bacana, legal, esse, Muito CDs aqui, olha só. Quero agradecer também a dona Elsa, a dona Elsa aí que atendeu carinhosamente aí o meu filho, a minha esposa. A... Muito obrigado. Bom, vamos lá, vamos escutar, vamos colocar lá no nosso aparelho lá de CDs lá e vamos ouvir aqui a, o nosso CD autografado aqui, o Mundo Encantado 3 da Virgínia Lully, a filhada do Beto Carreiro. Muito obrigado. Olá, Virgínia Lully, afiliada do Beto Carreiro. A família está aqui reunida para ouvir o CD Mundo Encantado 3, com a dedicatória da Lully para o professor Marcos Carnevale. Muito obrigado. Liga aí, Lucas, vamos ouvir. Para que?